Pessoal que nos acompanha, estamos é, nesse momento nas redes sociais da Sigma, é, Facebook, YouTube e Instagram, em primeiro lugar sobre toda a linha JVC e, e mais particularmente é, de soluções que são as, as câmeras que fazem stream, mas que fazem stream de verdade vou passar a palavra para o Sr. Armando Shimaro, engenheiro da JVC, que eu já conheço há alguns anos, né? Só é, já tem algum tempinho, né, de, de JVC? É. Né? Temos algum... Já me sal... já devo deixar o testemunhal aqui que já me salvou algumas vezes, assim com as orientações. É, muito obrigado, Marcos, pela apresentação, é, muito gentil da sua parte. É, estamos aqui. É, boa noite, né? Primeiro, primeiramente a todos. É, obrigado por participar dessa live. Falar um pouquinho, né, do, do, do, do que é a JVC, de quem que é a JVC, né? Então JVC, ela é, ela significa Japan Victor Company. Né? Então aí os mais antigos, né, é, lembram da empresa Victor americana, que é daquele cachorro, né, que é o símbolo ouvindo aquela aquela corneta de áudio né Então essa é a Victor original então quando eles foram para o Japão eles se associaram uma, uma empresa lá e criaram a j, j que é de Japan né Victor Company ela foi fundada em 1927 a empresa tem um histórico né? bastante importante então em 2008, ela foi incorporada pela, por uma outra empresa japonesa que se chama Kenwood Corporation. Então, é, eles formaram a empresa Ken, é, JVC Kenyudi. Né? Então, hoje, a maioria das emissoras, as notícias que vemos hoje, elas são transmitidas através do, do canal de celular. Agora, a JVC, ela deu um passo... É, adiante com as câmeras, né, que somos produtores de câmeras, é, com essa parte de Wi-Fi como nós vamos ver aqui. Então aí no slide vocês podem ver as categorias é, das câmeras, três categorias, a, a primeira em cima, 4K Cam, que são as câmeras de 4K, a do meio Pro HD, que é Full HD, e a última é Full HD, mas... Na, parte, é, categoria Broadcast. E vocês veem aí é, que todas as que têm essa anteninha, né, com um símbolo aí de onda de rádio, que está em vermelho, são as câmeras que têm conectividade, ou seja, eu posso fazer um streaming diretamente da câmera. Então, o Marcos falou, é o streaming de verdade, então nós vamos ver o que é esse é, streaming de verdade. Tem exemplos de clientes nossos que Começaram as lives, é, começaram o streaming apenas com a câmera. Eles só usam a câmera para tudo. Então, nós temos, né, a, a prova disso, algumas emissoras de televisão que estão utilizando as nossas câmeras para fazer a notícia né, de exteriores, por streaming ao vivo dessas câmeras JVC. No Brasil, nós temos a, a Rede TV. Que já há cinco anos atrás adotou essa nossa tecnologia. Uma outra grande rede né, da América Latina, é, que é equivalente à Globo, que é no México, é a Televisa. A Televisa também adotou a nossa tecnologia né, de câmeras e, e fazem o streaming, né, as notícias, todos os dias. Né. É, eu acho que isso já explica né o que é o streaming de verdade. Então, hoje, nós vamos nos concentrar... Nesta câmera, a gyhm 250 é, que ela tem a capacidade de fazer o streaming, que é uma câmera bem compacta, é leve, né? e com tantas câmeras no mercado, é, de vários fabricantes, né? o que, que eu tenho de especial nesta câmera aqui? Né? Então, como a gente vem falando, né? O streaming é uma delas, ah, mas tem um outro fabricante que também faz streaming, mas é, não é completo, 100%. Né? E outra característica bastante interessante que diferencia esta câmera aqui, que nós vamos ver mais tarde, ela é um gerador de caracteres e gráficos. Né? Isso é uma função é, bastante interessante. Né? E se eu precisar eventualmente gravar um 4K para uma produção, ela também é 4K nesse tamanho aqui. Então, quando eu compro a câmera, ela vai vir com uma manopla, né? uma manopla, que eu tenho aqui a entrada dois, dois, é Canon, é, para áudio balanceado, pode ser microfone ou linha, né? e aqui em cima eu tenho também o controle de zoom e o botão de gravação aqui. Eu faço, pressiona aqui, coloca ela para trás e fixo ela com um parafuso aqui bem grande que está aqui. Então, além da manopla, ela vem com uma bateria assim, né? e o carregador né? da, da da bateria e da câmera e um parasol. E ela usa um cartão SD como é, mídia. Né? Isso pode ser encontrado em qualquer hoje, a gente pode encontrar até no supermercado. Então nós vamos rapidamente. É... Ah, e tem o um microfone né, que encaixa aqui, que o microfone é opcional. Né? Então vamos é, dar um giro nela. É indo pela, pelos conectores primeiro. É uma câmera que tem um conector de saída HDMI, que está aqui, essa tampinha, HDMI, e BNC. Né? Essa tampinha é bem justa. Eu tenho duas saídas aqui. E tem uma outra saída atrás, que é a saída... AV, esse é analógico, tá? NTSC, áudio e vídeo aqui, num P2. Essas são as saídas de é, vídeo que eu tenho. E eu tenho uma sa uma saída aqui para o fone de ouvido. A conexão do USB? Ah, USB, né? USB, USB é. USB está aqui, ó. Essa Aí. tampinha aqui. Aproveitando, eu gosto de dar pitaco, né? porque eu gosto bastante de usar essa câmera de verdade. E é, nós temos, é, existem alguns adaptadores, eu até aproveitar, né? muita gente compra a 250 e depois reclama é, de que é, não está conseguindo fazer o streaming, que não tá... então existem alguns adaptadores homologados que funcionam, é, olha, esse aqui é o exemplo de um deles, tá? Que você encontra na Sigma também. É, a gente, vocês encontram na Sigma da marca, né? Uma das marcas homologadas pela JVC, então que funciona. Isso vale também para adaptação para a rede. Também tem algumas marcas homologadas, você também encontra na Sigma. É, para quem se empolgar, estão tá me falando aqui no... Então, falando aqui no ponto, é, para quem se empolgar com a câmera, que precisa desse recurso, é, durante, é, para quem assistiu a live, né, que, que ligar para comprar JVC na Sigma, já vai esse acessório de brinde. Cobrem, tá? É, pode cobrar isso do departamento comercial, tem que ir. É, acho que até o final desse mês tem que estar... Tá, é, Tá, então vocês encontram isso aqui funciona. E de quebra pediram para incluir aqui um, um microfoninho também, tudo de brinde. Ó. Obrigado é Marcos. É muito importante que esses adaptadores sejam homologados. Tá? Então voltando aqui para as saídas, né, de HDMI e é, SDI. Essa saída de SDI é, eu posso ter a saída da câmera aqui ou quando eu dou, é, um, quando eu reproduzo, né, uma gravação. Então eu vou ter saída aqui, posso ter no SDI ou no HDMI. Mesmo que a câmera, né? A câmera é 4K. No modo 4K, nessa saída SDI, só vai sair até HD3G. Tá? O 4K vai ser possível na saída HDMI. É, bom, Existem várias, vários outros botões aqui, é, que eu não vou mencionar agora, porque é, são todos os comandos né, que, tradicionais de, de câmeras de vídeo. Existem nove botões que são assignáveis, uma função. Né, é, que eu posso programar aquele botão para que faça uma determinada função. E para quem tem a 250 e não fez a atualização de firmware, é, existe no, no canal da Sigma um tutorial mostrando como é que faz para que o Facebook novo funcione. A ótica e, e, e o sensor ela tem uma sensibilidade essas câmeras, é f1.2, é uma, uma ótica bastante clara, né? vai de 1.2 a 3.5, dependendo da posição do zoom. É, e esse zoom, de 12, é de 12 vezes o zoom, equivalente a, a uma lente de 35 milímetros, de 29 mm a 355 milímetros. Né? Então, esse 12 vezes... Tem digital também? Tem digital também. É, parece pouco, né? mas o pessoal fica surpreendido. É, e além disso, eu posso ter... Se eu estiver operando a câmera no modo HD, como o sensor é 4K... E sabemos que uh, o número de, de sensor de pixels né, no 4K é quatro vezes maior que a de 2K. Então, se eu estou operando na, no modo HD, eu consigo dobrar esse zoom, chegar até 24. Tá? Por quê? Porque ele vai fazer, sem perda né, de pixelização, ele vai pegar o 4K e vai fechando assim, em cima do sensor, até chegar ao Full HD. Então ele não perde nada, não em 4K. E a resolução? A maioria ainda trabalha em, em Full HD e muitas vezes nos questionam isso. Por que, que eu vou investir numa câmera 4K? É porque são uma das razões. Você, é, ela vai entregar mais qualidade em Full HD, tendo, tendo toda essa, essa qualidade de captação. Uma das vantagens é essa: esse zoom fantástico e às vezes a diferença da, da, das câmeras elas se, elas se acirram mesmo se, elas, elas se, se fazem notar em, nessas condições né? quando eu preciso de um zoom quando eu, quando eu instalo essa câmera num ambiente como numa igreja cuja iluminação requer uma abertura né? uma, uma câmera mais clara então isso tudo se reflete né? na, na, é nessa hora que a gente é, acaba vendo as diferenças. Agora que você falou é sobre a sensibilidade da câmera, né? Por exemplo, em HD. Então, mais uma vez, né? Como o sensor é, ele tem quatro vezes mais pixel que o HD, é, quando eu opero em HD, que é a maioria dos casos, né? Eu pego, em vez de um pixel para formar um, uma imagem, um ponto, eu pego quatro pixels e somo eles. Ou seja, eu estou aumentando a sensibilidade da câmera. Então ela tem uma sensibilidade de f11, que é, é para câmeras de 2 terços de polegada e com uma boa lente. É, e, e gravação? A gravação é feita no cartão SD, é, como nós já mostramos aqui, e ela tem dois... Aqui eu abro né, esse, o monitor LCD e eu tenho dois slots aqui é, para os cartões SD, né? É, normalmente, né, para até HD e 4K gravando a 70 megabits por segundo, pode ser um classe 10, que é, hoje é o mais comum no mercado. Né? E o um outro modo é um modo é, contínuo, é, é, ou seja, quando ter um cartão é, ele enche, ele automaticamente passa para o segundo. O formato de gravação ele é QuickTime, ou a AVCHD. Né? É, em 4K, como eu já mencionei, nós temos duas velocidades de gravação, é, em 150 megabits por segundo e 70 megabits por segundo. E posso gravar em 420 e 422. E mais uma coisa da gravação é que ela tem uma função também de gravar 120 quadros por segundo. Quando eu coloco nessa função, é justamente para fazer um slow motion bem suave. Então 120, né, se eu gravo a 120 quadros por segundo e reproduzo a 24 progressivo, a velocidade vai ficar 1 um quinto da velocidade normal. Ou seja, vai ser um slow muito suave e sem nenhuma perda. E agora vamos falar da... da tão... É, falar da conectividade, né? Então a conectividade que que eu tenho aqui um conector USB, né? Aqui na, no lateral da câmera, que é onde que é a minha interface para o mundo de TI. Né? Então o que que eu posso é, espetar aqui nesse USB? Eu posso espetar, como o Marcos falou, uma, um, um adaptador é, USB um, um adaptador Wi-Fi e essa, esse adaptador desse fabricante ela tem uma antena aqui né, que amplifica o sinal então o sinal fica mais é, estável e eu consigo mover a câmera com mais distância do, do roteador um outro adaptador é um adaptador por exemplo, se eu estou no estúdio é, para garantir né, que um estudo com, com ruído de RF, é, eu posso usar esse outro adaptador de USB para um conector RJ45 de rede. Então eu posso, em vez de usar o Wi-Fi, usar um cabo de rede. <risos> Mesma coisa, eu conecto ela aqui. Né? Agora, uma outra, um outro adaptador, que nesse <risos> adaptador é que estão tá sendo usados pelas emissoras de televisão. É, na aplicação de exteriores. Bom, tá a JVC aqui, mas isso aqui é só propaganda também. É um é um modem. É, se eu não me engano, esse modem ainda é vivo, né? que eu também posso comprar no mercado. Né? Coloco, tem um chip aqui é, 4G e eu espeto aqui no meu conector USB. É? E o que, que isso faz? Eu estou agora, não estou no estúdio ou, ou numa área que eu tenho Wi-Fi, né? Eu estou fora. Né? Estou na rua. Então, o que que é? Como eu tenho o, um serviço de dados do celular, a câmera vai se conectar na rede através desses dados de celular é como é como nosso celular quando eu estou navegando na a internet, né? E dessa forma os canais de televisão fazem as notícias ao vivo né? através do canal de, de, de celular, como nós mencionamos anteriormente. Existe o RTMP é, que esse protocolo é usado pelo pelo Facebook, é, todas as né? YouTube, todas essas essas empresas de de, de serviço é, o Onza, é, e nós colocamos também o Zixi. O Zixi é um protocolo é, que é muito robusto e ele consegue recuperar dados perdidos, assim, se eu perder 30% dos pacotes né, que eu estou transmitindo, ele consegue recuperar 100%. Isso responde né, o, a, o, o comentário, ou confirma o comentário, é do Marcos, que é um, um streaming de verdade. Da interface com o Facebook. Por quê? Porque é, para configurar é sempre complicado quem não está não habituado né? a, a, a configurar computador, por exemplo. Como eu falei, é o um mundo TI. Né? Então, quem não está habilitado, quem não está acostumado né? de, de, de fazer configurações, é complicado mesmo. Então, a JVC, ela incluiu é, dentro do fir firmware dela uma interface para o Facebook, então eu vou mostrar aqui nos slides, né, é, como eu não vou ligar a câmera agora, é, como que é essa interface. Né? Então quando eu chego no menu da câmera é, eu vou chegar num lugar que é login no Facebook, tá? então quando eu apertar login que vocês estão vendo aí, aqui, é, ele vai me gerar um código. Tá? Aí eu vou pegar esse código e vou no computador, no Facebook, é, barra device, dispositivo. Tá? E aí eu vou entrar esse código nessa janelinha aí, e dou Enter, e entro. Aí, quando eu entro aí, imediatamente, o Facebook já envia para a câmera, porque ela já identificou a câmera, aquele código é para conectar a câmera no, no Facebook, tá? na base de dados do Facebook. Então, quando eu já coloco Enter aí no Facebook, depois que eu coloquei o código, a câmera, olha, ela já vai dar, você está logado. Tem um botão que você liga e desliga o streaming. Então, quando eu, eu aperto esse botão, já começa a streamar para o seu canal de Facebook. Né? E assim de fácil. Agora, o YouTube, eu tenho que entrar no YouTube, né? é, ele vai me gerar um código, né? o YouTube, é, do streaming, e aí eu tenho que colocar ele na câmera. É, inclusive, assim, só, só reafirmando casos de clientes que fazem tudo, inclusive GC. Né, na, na, com, com, simplesmente com a JVC. Eu, ele tem uma JVC, é, microfoninho e até GC, está tudo programado. Então, é, é muito bacana. É, é, tem, lembrando, tem, tem vídeo no canal, para quem tem, tem vídeo no canal que, que mostra esse, esse passo a passo. Aí. Então, o Marco já se adiantou aqui, né? já falou do, do GC. Né? Então, eu vou, vamos entrar no GC também. Então, essa câmera ela tem o um gerador de caracteres e gráficos. Olha só, né? isso é gerado pela câmera, ou seja, todos esses campos aqui. Eu tenho aí, né? é, nesse caso, JVC, que pode ser o nome do programa, né? e depois embaixo está Breaking News, né? esse daí está em inglês. Né? Pode, mas pode ser qualquer coisa, o nome do apresentador, o título... Né, do que ele está falando e depois do lado direito eu tenho um logo né, um logotipo da, da empresa né, que está transmitindo é, é opcional, mas eu posso colocar relógio e temperatura e lá em cima está live né? e todos esses campos eu posso é, ligar e desligar eu, eu posso conectar o meu tablet ou o meu celular, na câmera, tem um, um, um appzinho, né, que é da própria câmera, é, que eu faço o controle de inserir e tirar o GC, como vocês verem aí. Tem, tem um celular, esse celular é justamente para isso, para fazer o controle do GC. Tá? Então, eu posso trazer para a câmera até 50 slides desse, e posso ir passando a hora que eu quiser, eu posso inserir cada slide desse a hora que eu quiser. Então, tudo isso vem como padrão nessa câmera aqui na 250. Além do streaming, eu posso fazer um FTP, né? ou seja, transferir uma gravação do cartão para um servidor FTP. Aí o que eu posso fazer? Pegar isso daí, conectar minha, vou para o hotel, conecto na rede do hotel e faço um FTP... É, para para para minha, minha empresa lá para o servidor de FTP da minha empresa né? então isso acelera o, o fluxo de trabalho né? bom em termos gerais né é, assim é, dos destaques foram esses que nós mencionamos agora né? então é, podem ficar à vontade né para fazer as perguntas uma boa parte das, das, dos questionamentos eu de uma forma ou de outra já fui é, já fui teclando aqui. Duas pessoas perguntando sobre é, a JVC-HM200. Não, não dá para fazer atualização para, o novo, para a nova tecnologia do Facebook. Mas não impede técnicas. que ele faça a conexão. Né? Então, é como eu gente. falei, como, por exemplo, então, voltando agora para 200, no Facebook é a mesma coisa. Eu vou na minha conta do Facebook, é, gero né, lá o código e... e o código e, a, e, a, e o número do stream e coloco na, na câmera. Mesmo com a nova tecnologia, Pro, isso programa vai funcionar para 200. Isso, então, o pessoal da 200 aí, ó. boa notícia, hein? Boa notícia, apesar de não ter atualização de firmware, não vamos deixar de usar essa característica para o Facebook. Pode re repetir sobre o sensor das, da, da 250 e da 180? assim ah, o sensor, é, a ótica, né? É, que é uma coisa só, o sensor e a ótica, eles vêm num bloco. É, ela é um sensor CMOS de 12 milhões de pixels, né, é, de meia polegada, é 1 sobre 2,3 polegadas. Né, é, que faz, no caso do HD, ele faz a, a leitura, como o HD tem quatro vezes mais resolução que o, que o HD, ele pega quatro sensores e, e, e, e junta eles, né? É, que, e forma um do HD. Então, com isso, a, a sensibilidade da câmera melhora muito. É, lembrando vocês, ó, durante o mês de... Durante este mês, é, quem adquirir produto... Né, a, a 250, a Sigma vai é, entregar junto com o adaptador que funciona, tá? o adaptador homologado aí que funciona, é, junto com o microfoninho. Tá? Então, é, um brinde especial é esse aqui. De fato, para você que tem essa câmera, é, é, é diferente usar este adaptador. É e por falar né, em JVC, só para lembrar, nós usamos JVC aqui, estou é, olhando para uma JVC 250 está aqui, operada pela Camila olha lá, está ali perfeito, estão perguntando Lincoln Yoshihashi está perguntando se o sistema de zoom é, existe o... da própria JVC um controle é, pequeno né? ele é pequeno, mas funciona muito bem, né? o do controle do zoom agradecendo demais a presença do seu Armando Shimaro que né, meio no meio dessa, né desses problemões todos que, que todos sabemos está aqui atendendo mais uma vez né não só é, todas as vezes que eu <risos> incomodo o senhor com, com chamados né de, de, de suporte né de dúvidas etc está aqui presencialmente é legal gente assim a gente que que faz que trabalha com, com com venda de equipamento é diferente de verdade isso é depoimento não é é diferente quando o fabricante está presente quando ele retorna não só o o Pedro Mestre, né é, isso é bacana essa presença né de, de essa certeza que a gente tem do suporte muito obrigado Marcos muito obrigado a Signa por, por esta oportunidade e por vocês, né? por todos vocês, porque se não fossem vocês, é, estar aqui não seria nada, né? não, não teria um significado. Então, estamos realmente aqui é, por vocês e qualquer dúvida né? é, não termina aqui. Vocês têm os contatos, como já foi informado, e podemos continuar né? é, nos comunicando. Tá? E aproveitar só para agradecer também o pessoal que está aqui na, nos bastidores, né? Quem fez aí é, funcionar tudo, é, que hoje é só todo de apresentador, eu não fiz nada, absolutamente nada, só todo de apresentador. É, quem fez todo o controle do Twitter, toda a operação de GC, todo o streaming para Facebook, YouTube, Instagram. Eu acho que a divisão de tarefas não foi muito justa dessa vez, né? Mas tudo bem, foi o Fernando que está ali, corta para ele ali, está ali no cantinho operando, tendo, tá né, todo, todo o distanciamento possível, é, tem a Camila que já foi, já foi mostrada também, e se resume é, essas quatro pessoas dentro desse salão aqui, com todo o distanciamento que se faz necessário. Então, agradecendo aí a todos, a todo mundo, todas as mensagens, então é isso, continue acompanhando, a Sigma vai continuar trazendo lives, novidades e obrigado por nos seguir aí. Lembra aí, tem o nosso canal, as dicas, os tutoriais e mantém contato, que a gente gosta disso. Obrigado mais uma vez, eu estimaram Obrigado, obrigado para a equipe e até a próxima.